Eu gostaria de mostrar para vocês primeiro algo que eu incorporei na minha prática presencial que está sendo de muita utilidade, né? Essa é uma caixinha, gente, que antes eu não tinha na minha sala. Mas com o advento de que um dia a assistente virtual respondeu uma pergunta que o paciente fez durante a sessão, e eu não sou a primeira pessoa que vive essa experiência, a gente passou a tomar mais cuidado com o telefone que entra dentro da sessão presencial. Então quando o paciente entra, ele tem essa caixinha, ele vai colocar o telefone dele em modo avião e ele vai colocar o telefone dentro dessa caixinha. Essa caixinha fica do lado direito dele e esse telefone passa o tempo todo ali. Na hora que ele sai, ele pega o telefone, ele ativa o telefone e ele sai com o telefone da sala. Isso é uma condição básica de trabalho. Sentou, eu aponto a caixinha para ele. Por quê? Porque a gente não tem como garantir o um sigilo se o telefone está sendo monitorado todo o tempo. Nossa, Cláudia, mas você está é, paranoide? Não. Assistam Snowden, para quem não assistiu ainda. Ou observem algumas coisas. Tudo que você escreve no WhatsApp está sendo lido. Áudios que você troca estão sendo escutados. Nós aqui a gente testa muito isso, porque é a nossa função. né? E a gente conversa de assuntos incomuns. Ou a gente escreve mensagens do tipo, vamos viajar para o Alasca, pré-combinado. E quando eu abro o meu Facebook, eu tenho uma propaganda de viagem para o Alasca. Além de ser uma coisa que eu não estou procurando, não é aleatorização. Eu acabei de escrever isso na mensagem e logo depois eu recebo essa propaganda. Ou seja, tudo que eu estou falando está sendo de alguma maneira lido. E direcionado a me oferecer produtos. Como eu posso falar com o meu paciente nesse mesmo espaço? Onde o que ele está dizendo, está acontecendo. Né? É direcionado e ele vê que está público. Algumas vezes os pacientes falam assim, nossa doutora, mas está assim? Eu falo, você fala de coisas da sua vida pessoal, você fala coisas a respeito da sua empresa, você fala a respeito de colegas de trabalho, na liberdade de comentar à vontade como se sente se amanhã ou depois isso estiver em outro lugar você não vai poder dizer para mim que saiu daqui e é minha responsabilidade que você não quis proteger a sua informação. Tudo bem? Não, não, não. Não custa nada, vai. E ele coloca o telefone aqui. Então a gente acostumou, não tem ninguém que não queira usar a caixinha hoje em dia, as próprias pessoas se sentem de alguma maneira mais protegidas. E eu implementei, gente, deu muito certo e eu acho que é uma boa. Isso evita também que as pessoas gravem sessão, as pessoas têm curiosidade, elas gostam de gravar, elas gostam de levar embora, elas gostam de mostrar para os outros. Somente quando gosta muito, quer escutar depois. Nem sempre a gente é comunicado do uso que, não vou dizer nem indevido, mas de não combinado do conteúdo da sessão. E isso deixa a gente mais protegido de que a sessão, realmente o conteúdo da sessão está sendo um, utilizado só entre as duas partes. Isso vale para consultas médicas, isso vale para atendimentos nutricionais, onde a pessoa vai expor condição de, de alimentação, uh, ele vai contar de distúrbios alimentares, então tem muito de intimidade em tudo que a gente faz. E todos os nossos dados uh, pessoais são sensíveis, de, de acordo com a nova lei. E a gente deve tomar cuidado redobrado. É minha função proteger os dados do meu paciente, que sou eu a prestadora de serviço.